Fala aí, galera. Belezinha, como é que tá? Tudo em ordem. Felipe Braçuca por aqui, trazendo um convidado especial. Se chama José Bonato, é um argentino que fala muito português, tem um amor especial pelo Brasil e vai estar tá aqui compartilhando com a gente. Uma parte da experiência dele aprendendo português também e muitas coisas sobre a vida dele, já que ele é psicólogo também, é conferencista, né? o cara dá palestra por vários lugares, é bem conhecido na Argentina. Então com certeza vai ser uma boa conversa. Vou fazer algumas perguntas aí para ele. Eu agradeço se vocês participarem nos comentários também depois, porque ele tem canal no YouTube, que eu vou deixar também na descrição, e vocês podem participar aí e ele vai responder essas perguntas que vocês tiverem, OK? Então, Rosé, muito bem-vindo, cara. Muito obrigado também por aceitar o convite de estar aqui no canal. Então, se você quiser aí dar uma, umas boas-vindas aí, falar um pouquinho sobre você, alguma coisa que eu deixei Boa de tarde. mencionar. Como vai a galera aí? É, muito obrigado você pela invitação, é, eu adoro o Brasil Eu acho que sou mais brasileiro que a Argentina, tenho a alma brasileira É, rapaz, cuidado com isso, o cara cuidar Se você falar aí Os argentinos vão brigar com você, viu? Eu nasci, eu nasci aqui em Argentina, eu sou psicólogo Mas eu tenho um amor muito grande por Brasil uhum. Porque desde pequeno que eu vou feiras para o Brasil, para diferentes lugares eu comecei a aprender o idioma falando com a gente lá, depois procurava as letras Também uhum. pesquisava no YouTube, vídeos para aprender a, aprender a falar melhor Continuava com outros irmãos brasileiros contato Porque, como outras vezes falava com o Felipe, muitas vezes um tem na sua cabeça as palavras para falar Mas se você não continua falando, vai perder uhum. o sotaque, vai perder diz a que a conversa fluida que a gente tem e uhum. mesmo hoje em dia que não tenho pensado voltar para Brasil pro, a proximidade eu continuo falando com a gente continuo escutando música que eu adoro a minha trazendo o quadro é do Fortaleza do Brasil ah cara eu até comentei cara tá muito bonito tá muito bonito esse quadro aí tá aqui, muito tem umas cores assim bem chamativas eu adoro tudo Brasil a música eu adoro o futebol, a comida, as praias, as mulheres, tudo no Brasil. Eu Beleza. Tá minha namorada, não, tá... não, não, a gente fica bem caladinho aqui, né? E cara, por que é que tem tanta gente da Argentina aprendendo português? Porque eu estive em Buenos Aires faz pouco tempo e eu escutava muita gente falando em português, muitos brasileiros na, nas ruas da, da Argentina e também tem muitos seguidores do canal que são da Argentina. Eu acho que por uma um proximidade, porque são países limítrofes e por a questão econômica é muito acessível para o argentino é, viajar para o Brasil. E como é outra cultura diferente, mesmo é, tem muitas coisas em comum, mas também é outro idioma, outras praias muito melhores. E para o argentino é uma motivação e para o Brasil diferente do Uruguai, que é muito mais parecido ao argentino, diferente muito do Chile, bom. que é muito mais parecido ao argentino então eu acho que por isso muitos argentinos vão para o Brasil preferentemente e uhum. a música brasileira também é bem diferente comparado à música uruguaia ou chinês, que aqui nem se escuta você está escutando muito funk aqui argentino ah, okay, está okay. Uhum. Tá chegando pagode está chegando sertanejo isso E forró, é outra... forró forró também ou não não está chegando eu conheço mas ah. não está chegando muito e isso eu não acho desse. que é outra causa do porquê o argentino está aprendendo português também eu Fácil para aprender para o argentino, porque tem muitas palavras que se você não sabe nada de português ou um brasileiro que nem sabe nada de espanhol, pode entender uhum. também. Não é como russo ou um idioma totalmente claro. diferente que se você não consegue entender uma palavra, está perdido. Tem que idioma de... Ou seja, a gente fala em português que dá para se virar. Quando você fala que dá para se virar, é que dá para você aí entender alguma coisa e tal, dá para você viajar e passar alguns dias. Mas não se confie nessa na, na ideia que é muito parecido Que você não precisa aprender nada, né? Não, porque porque você muitas, no Brasil... Sim, tem muitas palavras que em espanhol significam uma coisa E no Brasil em português é outra coisa totalmente diferente Então se você não é, assiste os vídeos do Felipe Pode passar muita, muita vergonha se vai para o Brasil Então eu aconselho a todo mundo que assista os vídeos do Felipe Porque além de que... Eu viajei muito no Brasil, eu ainda continuo procurando músicas, letras e falando com a gente Sempre eu aprendo palavras novas é no canal Bacana. do Felipe Eu sigo também no Instagram E uma coisa boa que ele está fazendo, que eu acho muito legal É que cada dia eu aprendo uma palavra nova com ele Palavras que não são do uso geral, ou que são do uso geral, mas não são tão comuns Que a gente pode entender, como por exemplo, bano", banho Banheiro, é algo similar, mas... Ele... Uma palavra bem diferente, né? Algo bem diferente que você nem sabia e eu tô aprendendo muito através das histórias no Instagram do Felipe. Bacana, cara. E, e aproveitando que você falou sobre isso, os stories, é bem bacana. E a ideia é que você também faça anotação, porque é uma palavra é. por dia, mas depois de uma semana você vai ter sete palavras e você é. só aprende através de repetição, não é somente conhecer a palavra, você tem que aprender, né? Então, eu gostaria de perguntar uma coisa, você. Qual é a recomendação, já que você fala português, você já teve contato com muitas pessoas do Brasil, o português para você é algo cotidiano, né? Qual é a recomendação que você daria para as pessoas que não têm paciência para aprender e se frustram? Ou seja, eu não tenho paciência e, e eu, depois eu falo, não, não é para mim esse negócio, esse negócio. Eu não gostei de aprender idiomas. Eu não tenho talento para isso, não é para mim. Minha prima fala muito bem, meu irmão fala, mas eu não tenho jeito com os idiomas. O que você falaria sobre isso? Qual é uma é coisa. Sim, tá boa, tá muito boa essa pergunta, porque não só com português, com qualquer idioma que você quer aprender, eu acho que é fundamental a paciência, a persistência, a constância quando você quer aprender um idioma. Por quê? Porque se eu quero aprender italiano, além do português, eu quero aprender qualquer idioma. E uma semana eu estou muito motivado, tenho muitas, muita vontade de aprender esse idioma E pesquisa na internet, eu pratico, eu falo com um amigo que é dessa nacionalidade E depois, por um mês ou por uma semana, não consigo praticar e esqueço do aprender esse idioma E depois quero voltar e não tenho a fluidez que eu quisiera ter, ter desse idioma uhum. É uma coisa que é lógica Se você, como qualquer coisa na vida, não persiste, não continua aprendendo, continua a se... Melhorando em todo aspecto, vai passar isso que acontece, além do que uma coisa total, completamente normal, em qualquer coisa da vida, que a gente vai errar, que a gente vai se equivocar, que a gente vai ter a palavra na, na sua cabeça e quando quer falar, não vai sonar igual que quando uma está pensando, né? Uhum. Então, se eu tenho esse pensamento. Desde o princípio que eu quero aprender esse idioma, que eu vou me equivocar, que eu vou falar uma coisa e vou dizer outra Que muitas vezes, eu, na minha cabeça, eu vou ter tudo organizado e quando eu quero falar, vou falar tudo misturado, vou falar um pouco ruim Se eu tenho essa, esse pensamento, quando eu vou começar, por exemplo, no site do Felipe, a aprender português vou, não, não vou ser tão duro comigo mesmo à hora uhum. de eu errar, à hora de eu me equivocar a hora de que eu esqueça alguma palavra... como você está no começo, né? É normal, né? É, é completamente normal. E uma pessoa deve ter esse, essa forma, de, esse jeito de, de pensar, do pensamento, uhum. antes de aprender um idioma. Por quê? Porque se tem na sua cabeça que ela não vai se equivocar, que vai ser tudo perfeito quando ele está aprendendo um idioma, a primeira vez, a segunda, terceira vez que ela se equivoque em alguma palavra, vai se tirar para baixo, e mais, é claro. geralmente quando uma pessoa fala ruim, e, e, e isso também é algo que eu assisti no pedido do Felipe, não lembro qual, que quando você erra uma palavra, geralmente no outro idioma entende igual. e a... Qual é o objetivo que a gente tem quando está aprendendo o idioma? É se comunicar melhor com outra pessoa de outra nacionalidade E Se você, se você erra alguma palavra, alguma frase Geralmente a outra pessoa está é sentindo igual a, a que a gente está falando Mesmo agora, tô, eu sei que estou errando muitas coisas que eu estou falando E não interessa isso porque eu acho... Está tá, que... tá indo muito bem, Tá indo muito bem <risos> é, Obrigado Uma coisinha aqui, outra ali, mas tudo compreensível Eu sei que, que o principal do meu mensagem está chegando o objetivo está chegando e é o que eu mais quero transmitir para vocês. Bacana. E outra coisa, você. Como é que eu... Porque você falou, né? Praticar, praticar é muito importante, mas muitas vezes o pessoal fala, ah, eu não tenho com quem praticar. Ou eu não tenho, tipo, autoconfiança para falar com uma pessoa que eu não conheço na internet e começar a desenvolver essa amizade, essa conversa é. inicial com alguém que eu nunca vi. Tem pessoas que estão tá acostumada somente com seu grupo de amigos, que é o mais comum geralmente, né? E quando você começa a aprender o idioma, você tem que sair dessa zona de conforto é, do seu grupinho de amigos e começar a se expor, né? Então, como é que eu faço para ter autoconfiança para fazer isso? Para perder esse medo. Tem muitas dicas para melhorar a autoconfiança que eu acho que é fundamental. Não só para aprender o idioma, mas em assim, geral. Qualquer coisa que uma quer fazer na vida, tem que ter uma autoconfiança, tem que ter confiança interior, muito importante. Por quê? Porque isso leva aonde você vai. Você vai para o trabalho, tem uma testemunha baixa. Qualquer coisa que aconteça no trabalho, você vai se afetar por isso. Qualquer uhum. coisa que aconteça na sua relação, também vai se afetar por a sua falta de confiança. Então, não só para aprender o idioma, aprender. mas na vida em geral, né? É, é algo que aplica para tudo. Eu acho que a primeira dica mais importante de todas é ter um diálogo interno positivo, isto é, a voz interna que a gente tem na sua cabeça que todo o tempo está falando Mas além do que a gente não fala em voz alta é, Mas alimentar tá... isso, tá ali isso. Todo o tempo tá analisando o que está acontecendo Se é boa, coisa boa, se é coisa ruim, se eu estou me, me equivocando ou se eu estou acertando com o que eu estou falando Tempo está analisando e quando a gente tem uma voz interna muito severa, muito dura consigo mesmo, é quando ele um começa a se destruir a própria confiança. Então, a coisa uhum. boa é ter uma autoconfiança, um diálogo inteiro muito positivo. Se uhum. eu equivoco, vou, não passa nada, estou aprendendo. Outra coisa, outra dica também muito importante é ter a mentalidade do ganhar-ganhar sempre. Uhum. Bom mesmo se eu erro estou aprendendo uma lição estou aprendendo um aprendizagem eu sei sempre... mais otimista né claro Ou seja eu nunca estou perdendo eu sempre estou ganhando algo seja claro. experiência Mesmo se na vida eu tenho um resultado negativo um resultado que eu não esperava eu estou ganhando uma aprendizagem eu estou ganhando uma lição estou ganhando uma ensinança que a vida me está dando para melhorar nesse aspecto então uhum. se eu olho a vida com essa forma de esse jeito de pensar Sempre estou ganhando. Em cambio, se eu tenho a mentalidade de às vezes ganho, às vezes vou perder, às vezes vou me equivocar, além do que estávamos falando recém que outro tema diferente, é, respeito à autoestima, se eu acho que muitas vezes tenho que ganhar, muitas vezes tenho que perder, muitas vezes na vida você vai andar com a atitude de um perdedor. Porque está achando de que você está se equivocando, de que você é, não deu para para o que você queria conseguir e, e tudo isso que você está conseguindo. Então, a mentalidade que você tem que ter é sempre estar tá ganhando. Mesmo quando você se equivoca, mesmo quando você erra, mesmo quando você não consegue o resultado que você está procurando. Por quê? Porque sempre está ganhando algo. Se você tem o resultado que você queria, é muito legal, muito bacana, porque você estava procurando isso e conseguiu se você não conseguiu o que você estava tá procurando também está ganhando tá? porque está ganhando uma aprendizagem está ganhando uma lição está ganhando uma forma de não fazer isso de novo é desse jeito, assim, assim, assim. você você vai, vai se dando conta da coisa né então tipo nesse isso. caso se para você galera que vocês estão vendo aí o vídeo se surgir uma oportunidade de vocês ir a uma reunião de português com pessoas que você não conhece não fique naquela coisa de eu só vou com meu amigo se o meu amigo não estiver aqui eu não vou porque aí o seu amigo está sendo uma desculpa para você perder uma oportunidade e depois você vai você se expõe e, e como como você falou você tem a mentalidade ganha-ganha então se eu chegar no local eu gostei maravilha ganhei mas se eu chegar no local ah não não não consegui me comunicar tanto com as pessoas mas pelo menos eu conheci agora eu sei como é que é, é. eu sei onde é o local eu já dei o primeiro passo talvez na segunda vez vai ser melhor porque eu conheci uma pessoa que eu simpatizei nessa reunião Sim. eu já não tenho que estar com todo mundo Eu posso sair com essa pessoa Tá passando um helicóptero aqui Mais é, bacana Mesmo assim que você nem sabia antes de, de ir para essa reunião Como ia ser o resultado dessa reunião? Pois se você ia sacar algo positivo ou não? Se você ia conhecer uhum. que vale a pena ou não? É, Quem sabe? Que aqui aqui sabe é isso. experiência É aprendizado, claro. sempre, sempre né? Você tem que ver e a vida assim, sempre. Você falou algo muito importante de sair da zona do conforto. Porque muita gente está na sua zona, seguras, é, com tudo o entorno que elas conhecem. E quando ela tem uhum. que conhecer pessoas novas, que é algo fundamental para aprender outro idioma Você pode conhecer uma pessoa, duas, que falem português aqui na Argentina, três. Mas se você quer realmente se comunicar com brasileiros, tem que todo o tempo... É, estabelecer novas isso. É, E também Brasil, desenvolver e desenvolver amizade com as pessoas, claro, né? se aprofundar a vergonha, um pouco Isso, e quando a gente, hoje em dia, me escuta falar Eu, como falei recém, tenho que melhorar ainda um pouco a cidade demais, Alguma coisa mais, a principal eu sei falar E quando a gente me escuta falar, é como se você faz para falar português e não é de um dia para o outro, tem muitos anos que eu tô falando, que eu perdi a vergonha, eu começo a falar com a gente. Quando por aí eu ia de viagem para o Brasil, a única pessoa que falava português com meus amigos era eu, que eles me mandavam para mim para falar. E eles não falavam e podiam falar também. Eles podiam se equivocar. E assim, é difícil que a gente progresse, porque não tá passando a ação, não estou tá se equivocando. eu o que a gente tá falando recém. Uhum. E outra é. coisa muito importante, uma dica que quero dizer para a gente é. Se enfocar mais no esforço, como se fala em português esforço? Esforço, esforço. Mas se enfocar no esforço que no resultado final. Por quê? Porque muitas vezes a gente se enfoca no resultado final. Eu, eu tenho que saber falar isso para aprender a falar essa ideia. Mesmo uh -huh. recém que eu te perguntei, eu me lancei a falar dessa ideia sem saber como se falava esforço. E eu uh -huh. me lancei. Isso que a gente tem que fazer, é se enfocar mais no esforço, que eu estou dando 100% de como eu sei falar português, e não uhum. tanto o esforço final, que se eu me enfocaria no. falar perfeito, não. que ter a palavra certa, completa, correta, <risos> para sim eu te falar o que, é que eu disse. Oh, e e, e, e para gravar, e para gravar isso aqui, né? Você está aqui gravando o um vídeo falando em português, cara. Sim. É uma experiência nova, imagino, né? Tá assim, numa entrevista diretamente com um brasileiro conversando em português. E muitas vezes dá aquele, aquele receio, né? Aquele medo assim: caramba, eu vou falar, o vídeo vai ser publicado, eu vou estar tá falando em outro idioma. Eu sempre gravo em espanhol. Mas e... Você pensou: ah, o que eu tenho a perder? Vou gravar o vídeo. Eu estou praticando certeza. português. E aqui você, você está aqui e com certeza vai ajudar mais pessoas que estão vendo os vídeos. Agora, uma perguntinha, a você. Como é que eu faço numa situação que eu queira ir embora do país, eu quero ir embora do país, fazer um, não sei, um voluntariado em outro país, passar um tempo fora, três meses, seis meses, mas eu estou numa relação e eu estou usando como desculpa a minha relação para não concluir o meu, o meu sonho? Né? De tipo, não, é que eu, tô, eu tenho uma namorada, eu tenho um namorado, então é, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para viver isso quando ela puder ir ou quando ele puder ir comigo também, eu não quero ir só. Então, qual seria um conselho assim que você... Se tivesse que dar um conselho para as pessoas Que estão deixando de viver uma boa experiência Por conta de estar numa relação é, no seu país né? Eu acho que isso é uma situação muito particular De cada relação E o que eu aconselho é a comunicação Que fale muito com essa pessoa Para saber nessa relação o Que é o melhor para fazer e para saber eu mesmo, o que é o melhor para a minha vida neste momento. Muita gente está no momento que precisa viajar, precisa conhecer, porque depois a vida vai passar e não vai ter essa possibilidade. E mesmo se no futuro tem essa possibilidade de viajar, não vai ser o mesmo, porque você vai ter muito mais anos e demais. Mas outro tipo de gente, na mesma idade, está no momento que está construindo construindo muitas coisas uhum. junto na relação, no relacionamento que eles têm, e demais. E se viajar, vai se é, estourar, também tá falava. Sim, se si, o quê? Vai se estourar a relação. Se si, como se acabar ou? Sim, como se estropear. Ah, ok. não, se, se vai acabar, vai se desgastar ou é, alguma coisa? Vai assim. desgastar a relação. Então, o melhor que eu sempre aconselho, mais que nada, uma pessoa que está um relacionamento com outra pessoa amorosa e demais é falar sempre. E falar não é só dizer as coisas como eu quero. Aí uh -huh. tem três coisas, claro. O primeiro é como eu falo para outra gente. Não a maneira é... que você comunica é a sua ideia. É tipo, você né? tá Palavra... falando é muito importante. Às vezes mais importante, do jeito que você vai falar para outra pessoa, é né, o, o que você tá falando em tá si. falando em si. Eu posso uhum. dizer a mesma coisa: que eu vou viajar pelo mundo para fazer um voluntariado, eu falo isso para minha namorada. E se eu falo de um jeito, é completamente diferente que se eu falo de outro jeito, que ela vai, vai entender melhor. Como uhum. eu sei que a ela lhe de ser falada. Isso é outra coisa muito importante, porque muitas vezes, quando eu, eu falo isso para gente, a pessoa que está do outro lado acha que. Ele tem que falar como eu gostaria de ser falado. E isso é um erro. É um erro. porque Porque por aí eu gosto de ser bem direto e falo para você, diretamente vou para, como se fala aqui na Argentina, ir para o Guirano. Sim, porque como direto lá. ao ponto. Como você ir direto ao ponto? Direto ao ponto. E tem outra gente que, se você fala assim, ele vai dizer: como vai dizer isso para mim? Ser é um pouco mais mais suave. Não pode me claro. dizer assim de uma. Então, a, maneira, a maneira que você disse. Claro, se você conhece a outra pessoa, tem que saber como falar isso. A segunda coisa que é muito importante é, no momento que você está falando, eu posso dizer uma coisa para você, de um jeito que você gosta, que você vai tomar bem, mas se eu estou falando isso no momento que... Perdeu o seu time do futebol Ou o momento que você tinha muito cansado hum. do trabalho Mas eu posso falar bem isso Do jeito que você gosta Mas no momento errado eu vou ter um resultado ruim E a terceira coisa que eu acho Sim. que é a mais importante de todas É ter em conta como a outra pessoa vai se sentir se eu falo isso Ok então, Ou seja, não é considerar vai... somente o momento que você fala, mas... O que vai ocasionar claro, isso que você vai falar? O objetivo da, da conversa tem que ser o sentimento que eu quero generar para outra pessoa. Mesmo uhum. se eu acho que a minha namorada não vai gostar, se eu vou viajar para o voluntário, eu tenho que pensar qual é o sentimento que eu quero generar na outra pessoa. Eu quero uhum. generar um sentimento de confiança, de tranquilidade. Então, como eu posso falar para gerar esse sentimento, essa emoção na outra uhum. pessoa? Entendi. É muito importante isso, cara. E muitas vezes, essa, essa, esse ruído na comunicação, isso acontece muitas vezes no WhatsApp, que você manda um texto e a maneira que você escreve, a pessoa interpreta de outra forma, isso. da maneira que ela quer interpretar, o que ele quer interpretar, e começa tipo, não, mas eu não falei assim, mas... Aí você, aí você vê pessoas lendo, tipo, você imagina, cara, a menina mandou uma mensagem para mim, escreveu para mim, né? Ah, mas você também não sei o que, não sei o quê. Aí eu falo, mas. Aí você me pergunta, né? Você me pergunta, mas ela mandou um áudio ou foi um texto? Foi uma mensagem de texto, né? Mas como é que você sabe que ela tá falando com esse tom, com essa maneira de, de falar, né? Então você tá supondo. Né? Então, muitas vezes, essa suposição faz você viver coisas que nem existem, cara. Você tá vivendo, você tá ficando triste, você fica angustiado por coisas que nem existem. Isso é muito importante o que você tá falando, Felipe, porque todo o tempo a gente tá analisando as coisas que passam está é, reacionando de acordo ao estado do ânimo que a gente tem se eu tô contente, eu tô motivado, eu estou alegre é muito provável que por mais que você me fale uma brincadeira e demais eu vou tomar bem Sim. porque eu tô passando um, um bom estado de ânimo um bom, uma boa emoção que eu tenho neste momento mas se eu tô brigando com a vida, que eu estou tô enojado tô, é, com muita raiva é muito provável que se você fala o mesmo eu tomo muito ruim isso que você me falou. Então, começa a ver o lado negativo e fazer comentários é, negativos. Como diz a frase que eu falo muito: o que Juan fala de Pedro, fala mais de Juan que de Pedro. E, na realidade, fala mais do estado que está Juan que do que Pedro fez. Ah, ah entendi. É bacana essa análise é Pessoal, se vocês quiserem se aprofundar mais nesses temas, você tem um, um, uma página no Instagram. Muito bacana, tem muito conteúdo. Cara, eu tava vendo o teu Instagram, tem muitas coisas interessantes lá. Inclusive pessoas que eu sigo também, como o Tony Robbins. O cara lá falando umas partes, né? Do, eu adoro o uh, Tony Robbins, é o mentor para mim. Muito, muito bacana, cara. Muita coisa interessante. Então se vocês quiserem se aprofundar mais nesses, nesses temas, recomendo que vocês acessem aí também o canal do, no YouTube de você e também no Instagram. E também tem uma página também, né, você em sua página. Tá em, construção. Tá em construção, mas a gente okay. já pode engraçar josebonato.com. De qualquer bom. de qualquer como é josebonato.com.com. OK, de qualquer forma, você já vai ter aí um montão de conteúdo no Instagram e no YouTube para consumir. O... a outra coisa, cara, que eu queria perguntar aqui é você fala português de uma forma bem à vontade. Eu vejo você falando, falando, falando, falando, eu não vejo você hesitando para falar, não vejo você você fala, fala, fala, fala. Sai um errozinho aqui, outro ali, mas você tem confiança para falar e eu consigo te entender perfeitamente. Você já pensou em usar o português nas suas palestras, em consultas que você dá nesse, nesse ramo assim da psicologia? Sim, já pensei. O é um objetivo para o um ano que vem, o outro é viajar para o Brasil. E uhum. dar uma palestra em português, ah. seria um sonho. <risos> que bacana, cara. Eu fico, eu fico emocionado com isso, cara, porque você está em outro país e você dando palestra, falando no idioma que não é o seu e você conseguir cativar a, a atenção das pessoas é, é muito bacana, cara. É muito bacana. Tipo, muito às legal. vezes eu estou aqui falando em espanhol, um grupo de pessoas e o pessoal está me ouvindo, né? E eu fico pensando, caramba, o, o espanhol... Tá bom, ou seja, porque se eu tô conseguindo aqui, né? Sim. seja, entreter entre essas pessoas, eu acho que eu tô falando alguma coisa aí que dá para entender. Então, vamos, cara, sucesso. A gente tem que fazer uma gira. Com você, vamos para Estados Unidos, a falar em inglês, você também fala. Vamos dar uma beijo uh -huh. ali, cada um no seu, seu rubro. E faz, faz uma mistura. Depois no Brasil e também na Argentina e Colômbia também. Vamos fazer uma gira mundial. Agora, quem então, sabe, um né? Agora estamos <risos> em dezembro de 2018. Quando isso vai ficar colocado, vai ficar na internet. Daqui a muitos anos a gente vai ver onde... Com certeza, cara. Esse é isso. isso é o bom da internet. Isso é o bom da internet. Cara, hoje, só um comentário extra aqui antes de finalizar. Hoje eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando que... O que foi que aconteceu? Você tá tão triste, não sei o que, no seu vídeo. Eu falei, eu? Triste? No vídeo? Como assim? Como assim? Eu triste no vídeo, como assim? Aí ela falou, sim, eu, eu vejo muito teus vídeos eu vi um vídeo teu que você tá muito diferente, não sei o que. Muito animado e agora... O vídeo de 2014, cara. Ou seja, já faz quatro anos. Isso é um dos oh, meus primeiros cara. vídeos. Eu não tinha confiança pra falar, eu não falava claro. dessa forma. que eu tô então, conversando contigo aqui. <risos> então eu tô falando assim, ah, pessoal, então... É, eu vou ensinar para vocês, não sei o quê, blá, blá, blá, Eu não estou falando dessa forma assim mais cativante, entendeu? Então eu falei, eu não tra... estava triste. Mas vai, se você é compara o meu estado de hoje com o estado de, de quatro anos atrás, você vai pensar que eu estava triste, porque eu estava começando. Eu tinha incerteza, claro. tinha minhas, minhas dúvidas para gravar os vídeos. Como você está falando agora, é um resultado de, de anos de experiência, de anos de falar a câmera que eu agora mesmo trago um amigo meu, e vou, vou estar aqui na minha câmera para falar e ele vai estar assim, é uma simples câmera, você pode falar, eu estou na minha casa, tranquilo. Eu vou tá falar o quê? Agora. Eu vou falar o quê? Sim, mesmo quando, quando eu vou para a televisão, que este ano comecei num um programa aqui na Argentina, falando de psicologia na televisão, eu uhum. faço por conta que estou na minha casa, falando a câmera. Perfeito se você na sua cabeça está imaginando todos os possíveis cenários que você tem que muita gente na Argentina vai ver que você pode, uhum. você se ver, preocupa e você fica ficar, louco e vai se lembrar a metade das coisas vai se equivocar então você tem que adaptar essa situação do jeito que você seja favorecido que você seja fortalecido que você seja com mais confiança ainda então agora eu estou falando como se fosse uma de um, uma conversa de amigos como totalmente relaxado não não estou se enfocando Estou me enfocando toda a gente que vai sentir, que vai ser milhares de pessoas Que uhum. o objetivo nosso é poder ajudar toda a gente Como você sempre faz, como eu faço no meu canal Também, bacana Mas A estratégia que eu tenho na minha cabeça é falar totalmente distendido totalmente Bom tranquilo. demais, cara, bom demais Isso, isso é o que a gente tem que fazer também quando na sua vida Tem que aplicar tudo o conhecimento que vai sacar no seu canal, no meu canal Tem que aplicar assim, tranquilo, que a vida é para ser vivida com muita alegria é isso aí. Bacana. Você, cara, muito obrigado por participar obrigado aqui no, você, no, no, no vídeo. Você, com certeza, vai ajudar muitas pessoas com as suas ideias. Tomara que muitas pessoas possam conhecer o teu perfil no Instagram e o teu canal no Mas, YouTube sim. também. E um pouco mais adiante aí a tua página. Mas você já tem muito conteúdo para oferecer. E eu vou ficar na expectativa do seu conteúdo em português também pra você <risos> começar a compartilhar aí muitos temas que você vem aí compartilhando em espanhol. Vou, na, neste momento, na, no seu vídeo, eu vou me comprometer de fazer um vídeo falando português com subtítulo em espanhol para minha gente, mas falando português para a pessoa Opa, brasileira. Beleza, beleza, beleza. Adelaide. Vamos fazer isso então. Está prometido. <risos> não, então digo que você fala em espanhol porque você tem vídeos, né? Já tem vídeos falando espanhol você. Sim, você eu tenho um vídeo, é um vídeo em inglês, em espanhol e português. Beleza. Okay. Adultos idiomas. Não tem excusa de não escutar o aí. <risos> <risos> Espero mais adiante estar tá falando francês também, italiano. Também, italiano Mas eu sei, é queria só filho. agradecer aqui, cara, Obrigado, pela presença. Pelo passo. Um grande abraço e sucesso, cara. Você está fazendo um trabalho excelente. Beleza? Você também. Vamos, vamos para cima os dois. E com toda a gente que está mostrando, levamos também tudo para cima. É isso aí. Vamos fazer Obrigado. a nossa parte, né? Obrigado. Valeu, até mais, Valeu. cara. Tchau, tchau.